Hola que tal tá? guys, today I'm gonna travel with my family, this boy is here, he's sleeping and he stopped his video, but there, uh, like, we're gonna make something different and I'm gonna speak in Portuguese in the video because I'm gonna be talking to my family all the time, you know, and I can express myself better in Portuguese but yeah, for now, I'm gonna speak in Portuguese Não, ele estava com alguma coisa que não estava falando comigo Mas eu vou tentar para o Thomas Você sabe, e tudo E não vamos gravar isso Porque, oh meu Deus Estou cansado já, segurando meu braço Mas, sim, diz bem para cá Então, vamos lá, guys. Gente, olha o estado desse quarto Vamos ver se esse é quarto de gente, meu Deus Ai gente, eu vou colocar um óculos aqui, porque com óculos eu vou me sentir tipo, foda-se, pra quando eu estiver gravando, sabe? Eu vou me sentir meio que tipo, caguei, se, eu, se o pessoal estiver olhando, porque aí eu me sinto um pouco melhor e não tenho vergonha. E eu tô com medo dessa imagem ficar uma merda, mas já tá tudo, tudo dando certo, fazendo as coisas na pressa e, e é isso. Estão me botando muita pressa, gente, eu tô tentando um ângulo aqui assim, dá pra me ver, vocês conseguem, olha meu kit, meu, as coisas, a minha lente aqui do celular, e a gente tá indo agora, e eu vou ter fazer as coisas com os outros me botando pressa, eu esqueci de trancar a porta do meu quarto, eu esqueci, eu tenho que trancar o meu quarto, ai meu Deus, tô caindo tudo aqui. Já caiu no primeiro pouco. A gente já tá indo na... agora Vamos pegar outras pessoas da minha família uh, uh. Ele tá de Agora A gente vai sair da minha cidade Tiraia, tá falando... Falou oi pessoal Tô de oi. Ele segurou <risos> Não <vou nem> 5 reais a passagem. Quantos que é a passagem, moço? 5 reais. Oi? Opa, tá um pouco ele... bêbado. <risos> tá um pouco bêbado. Opa, dá a mão pra ele. Ele mamou? Não. Um pouquinho. Só pra Oi, pra gente. Pau, ele, ele vai de vã que ele ama. Eu vou ficar ó. lá atrás com o meu bebê. Ele tinha que ir na cadeirinha. Eu sei, mas eu... Opa, Rafael, quase caiu. Eu vi, hein? Alô, pá. Oh, vem aqui do lado dele pra oh, mim. Yeah. Oi, fãs. Oi, fãs. fãs. Vocês todos. Rita, vai, vai ter Rita no canal, sim. Tô <risos> muito divertida. É, clome. Vai pra lá agora. Faz um take disso. Que princesa. É o Brian aqui, bem? É? Fala um pouco, pessoal. Você tá dando tchau já? Mas tá começando agora, Brian. É, é o Brian. Faz o pintinho amarelinho. Meu pintinho, pintinho amarelinho. amarelinho. O resto do pessoal vai ficar Querida, hoje é seu aniversário. Eu vou tirar várias fotos vou mandar ao longo do dia e fazer um vídeo no final. Olha, gente, ela tá vendo. Tá achando que a vai entrar? Ela vai para pra... A moça! A moça! Nuestra... <risos> Como você entrou também? A gente foi parar aqui, né, Ben? A gente tá aqui agora na estrada, né, filho? Né, gente? Olha, tá todo mundo na estrada. Vai tirar uma foto do Tumber, Rita? Sim, eu não ando, tiro fotos. Vai tirar uma foto é, nem nem. do Tumber no mato não, ali, ó? a gente tá filmando. Eu não gosto, Guilherme aqui, <risos> ó. <risos> a carninha do desperdício. desperdício, Pode é, mim, Na hora é de ir embora. Oh my god. Yes. You didn't wake up yet? Oh my god, so late. Seriously? Oh my god, it's like I'm gonna cow to wake up you. Meu filho, eu vou levar o velho e falar que eu olho. como Vem que uma Oi, Guilherme! Oi, Guilherme! Oiê! Oiê! O que você tá fazendo? Vem aqui! É bom. É bom. A Adios Eu tá mais alto, mais alto. Vai ver o céu, Não canto! não. Lavinia, você não queria cagar? Queria. Eu também queria fazer cocô, tô te tomar café. Com candela? Porque eu vou passar pra Tô procurando pra não. E ó, tá a Raquel mexendo no lixo. <risos> entendeu? Porque, não é Raquel? É Tamires! Não é Tamires? Ideia dela. Bruna Marquezine Bruna perdeu a aliança está procurando, já puxou, repulsou no lixo, mas mas pior do que isso daqui ó, lá, Rafael, não ajuda não, por favor, vem mais pra frente pra me dar um close aqui ó, é um vídeo ensinando como se monta um carrinho de bebê o carrinho tá fechando como é que faz? ensina aí pro pessoal Guilherme com carinho tudo funciona é, aqui noci, ó. Com carinho as coisas <risos> funcionam, viu? É assim, ó Três passos, qual que é o primeiro passo, Guilherme? Assim, é o primeiro passo é isso, Tira a criança ah. Rita, Primeiro ali. passo Você pega Mano, não vai, Rita Rita, deixa aí O primeiro passo você pega e sobe esse calço <risos> Larissa vai Guilherme, Vai, Guilherme, você consegue aquele. Tá montado, Guilherme? Calma Fala, fala, isso, prova do líder. Falta 20 segundos. 20 segundos. Corrida. Deixa da Tá, agora foi, hein? aí. É, dessa vez ele conseguiu. Parabéns! Como <risos> é, aliança Não. Amiga, você já achou, amiga. Cadê? Sujar a mão pra quê? Não, tem vassoura ali. <risos> eu tô com fome. Gente, tá vidra. Ai, que dar. droga! Tô passando meu cabelo no frango. falar, toca, eu não quero perder, ela <risos> we arrived, pequeno... Finally. Fala oi pra todo mundo! Não, eu quero Não, eu gravo, o que, é. que você tá fazendo? que? você está fazendo? eu eu Bom, a Ai, Juliana não gostava não. do, do dela, então ela brilho. Ela... <risos> Bom, ela não gostava <risos> obega, ela fazia brilho no obeigo dela. Era é Não, era aqueles brilhinhos, sabe? Então, <risos> era pra parecer que era filhinho. Renúncia, prender essa senhora dentro da caixa. <risos> gente, olha isso, coitada. A senhora, você está bem. Não, mas Está com fome. Pergunta se ela tá bem, Juliana. Parece que ela tá olhando pra gente, né? Olha de frente. Não parece que ela tá olhando pra gente. Tá vendo? Olha de frente pra você ver. Parece que é a Juliana. Ele Carregar o celular, Não. né? Eu quero sempre. Eu quero sempre. Eu quero é sempre. Olha aquelas vidas. Gente, eu tô aqui, ó. Ele é youtuber. O nome dela é Flor. Fala né, Flor. Flor? Fala, Flor. Qual é o seu canal? Ah, como que vai do Olha André, a gente não comprou nada, tá tudo muito caro. Tá Agora a gente vai na feirinha, vai se tá alguma quero. coisa barata. Vai cagar, vai pegar na lata, consegui, sem querer. É correto, André, André, para de grata. Desfila, desfila. Vai desfilando. Não. Aí eu caio. Vai desandré! Você tá girando o seu cabelo, você não tá batendo. Faltou a Tia André com o carrinho. Ai, eu vou morrer. Paga Esse é. era é do bom. Nossa, eu não vou comprar aquele look. Eu não quero uma mofada. Corre. Corre. Corre. Corre. Nossa Senhora. Já perdi minha alma, andei pra caramba Comprei o que eu tinha que comprar aqui Comprei meus quadros Comprei um quadro pro Tomás Agora eu só quero sentar e descansar, né, Flor? Uhum. É só por Deus, mas o Braio não O Braio vai correr O Braia vai correr, eita menino louco É muito doido Olha a Flor correndo Corre, velho. Babadibaribá? Valentina -ba reclamando. Binga com o Lorenzo? Dá um sorriso. Me. Que é isso, Bê? Você quer? Você quer? A um A A não é assim, Rita? Ela tá? vai ficar na frente. Aqui. Ela vai ficar na frente, na posição. Na posição de. Meu nome, meu nome. de... Eu vou abre, eu vou abrir. O cara que me pegue bem na direção daquela estrela. A gente fazendo assim pra estrela. Vai lá, vai lá. Vai, gente, vem logo. Mentira! Eu peguei. ele é branca, ó. Vai pra frente. Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a Essa menina o som, né? o o é um presente. Um presente. Um eu é um café grosso Vai vai vai